É difícil porque há uma série de motivos, mas os que têm prioridade têm a ver com a contagem do tempo de serviço, têm a ver com o que disputou esta questão, que tem a ver com as condições e os critérios de recrutamento, questão dos escalões, fundamentalmente em termos pessoais, a questão da contagem do tempo de serviço, mas estou solidária com as questões que dizem respeito a professores com outra idade e com outro, enfim, outra fase do percurso. A paragem obrigatória é no quinto e no sétimo escalão que não faz sentido nenhum, os professores têm o tempo de serviço fazem tudo, progredem e depois chegam ao quinto e ao sétimo escalão e ficam pendurados. Para além disso, o tempo de serviço que esteve, que esteve sem contar continua sem contar nós trabalhamos, efetivamente e a questão dos salários é uma coisa ridícula, porque o senhor ministro diz que há progressão salarial e eu desde 2008 ganho exatamente o mesmo, estamos em 2023. Portanto, é uma mentira pegada, todas as situações, a única coisa que tem aumentado são os impostos, as contribuições e a ADSE. Portanto, todo o dinheiro que é aumentado é, vai, vai ser pescado pelo Estado novamente através desses, desses petos Eu venho a todas estas manifestações porque a situação não se altera e, portanto, nós temos que manter a nossa posição porque é importante para nós, para os nossos alunos, para os pais, para o país inteiro. Mas quais são as principais queixas, os principais motivos de descontentamento? Olha, são tantas que eu não as consigo enumerar agora, mas é assim, no meu cartaz eu escolhi a palavra democracia porque eu acho que ela está em causa e escolhi a palavra respeito porque é aquilo que nós não sentimos por parte dos nossos dirigentes, nomeadamente do Ministério da Educação. Em que escalão é que está? De, de... Sexto. E é, é o escalão onde deveria estar? Ou... Não. Qual é que devia estar atualmente? <risos> devia estar no sétimo, uh, quase a chegar ao oitavo. E é assim, andamos aqui a marcar passo. entendi e, e descontámos os anos que estivemos congelados. Portanto, o, o Estado arrecadou os nossos impostos e roubou-nos o tempo de serviço, o que é um, um, um duplo roubo.